Mas vamos pegar e escutar uma coisa aqui que é importante. Vamos escutar o raid. Eu não... Eu, é, eu sei, eu sei. Raid é importante numa frase... Não, mas vamos escutar o que é a mudança da estratégia. O vento político tá mudando, o fedor do pântano, esse miasma, está vindo pra cá. lá. Então, o cheiro. O nome do vídeo é Derrota e a Hora de, uh, de Aprendizados, né? Tô começando dos 14h50. Porque foi quando ele começou a falar essa parte. Deixa eu ver se aqui tá no áudio ok. Tá, vamos colocar aqui. Escute aqui rapidão. Ensinar como se comunicar com elas e daí você não chega na campanha sem nem saber como explicar a liberdade as pessoas. Segundo, Segundo. Ó. eu já falei antes um pouquinho, mas deixa E ele falou aqui basicamente aquele negócio, ah, falar dessa liberdade, dessa liberdade que o Cogos que é tão inconsistente, pegou e reclamava do rádio, defende agora dessa liberdade, né? Ai, que coisa bonita, né, Claire? Como, como é bom dinheiro público, como é bom. Uhum. Você vê que eu acho que o Cogos o, o efeito foi o chá de você sabe o quê, né? que, né? Então, o Cogus no mínimo, acha que o que, que tem ali nas entrefolhas vale mais do que ouro, a cura do câncer, essas coisas, por isso que ele tá tão louco atrás, né? Deixa eu deixar explicitamente. Morreu, sepultou, velório, essa ideia de... O cara vai sair da iniciativa privada seis meses antes da eleição, montar uma equipe técnica ali e tudo mais, captar dois milhões de reais pra fazer ah, a campanha... vou colocar vídeo aqui pra vai professor. se eleger lindamente. Não, ele não vai. Ah, mas teve alguns punhadinhos de casos que isso aconteceu. E você não é eles. Você, você, ah, mas eu jogo bola, tu não é o Neymar Tu não é o Cristiano Ronaldo Teve um, três, cara, cinco, você não é eles isso aqui exige dedicação profissional, isso aqui exige dedicação constante e a gente tem que estar presente o tempo todo. Não existe essa de vamos mudar o mundo no nosso tempo livre. 2024 já começou. 2024 começou às 9 horas da noite do domingo, ok? Boa parte das pessoas que se elegeram em 2020 estavam em novembro de 2018 pensando em montar a campanha delas. Eu sei porque eu estava com algumas delas. Como o Rafael pensa no longo prazo, né? Ele pensa no longo prazo, ele pensa daqui dois anos, o próximo ciclo eleitoral. Olha o pensamento, isso é curto prazo, isso é curto prazo. Pra quando a gente considera planejamento de vida, essas coisas, isso aí é, isso é uma coisa assim, absurda, tá? É absurdo que o cara faz o quê? Ele tá pensando nessa estratégia de vamos tomar a política, tá investindo um monte de recursos hoje pra conseguir fazer o quê? Conseguir tomar o poder político. Olha o absurdo. V vamos continuar. Isso aqui é rapidão. Até vou então, colocar sim, mais. Você rápido. precisa de um ano ou dois de preparação, sabe? É, isso é uma coisa que aconteceu muito em 2021 quando a gente tava tentando procurar pessoas pra montar as companhias ou mais. Vão... Ah, não sei. Eu acho que é muito cedo. O Centrão tá trabalhando inteiro. A esquerda tá trabalhando inteiro. Você tá comprando votos, estão lutando fundão. Opa, isso aqui é uma compensação. Cuidado, Rafael. Cuidado que a PF, né? Não gosta. Você fazendo todas as coisas. Tu realmente acha que você vai ficar no seu por um ano? Manifestar na existência, quase seis meses antes da eleição e fazer sem mil votos Engraçado que é assim, todo mundo que não tá na política logo, logo, está no sofá. Só existe duas coisas no mundo, de acordo com o Rafael. Política e sofá. Não existe mais nada. Empreender, não conta. sobrevivencialismo não conta. Se mudar pra fronteira, não conta. A não ser que se tu for com a empresa dele quando ele vai te cobrar uma perna e um rim pra te dizer uma coisa simples, que eu já te digo, tipo, ah, qualquer é coisa simples que ele diz? Uh, Bochil é uma droga, você pode pegar e abrir empresa fora do Brasil, pode tentar usar de planejamento tributário pra todo canto, né? e o Uruguai é o melhor país da América Latina. Você escuta isso o tempo todo de graça. E o rádio quer ser pago pra te dizer isso. Né? Você escuta o tempo todo de graça aqui no canal. Então, Clazinho estou esperando o meu pagamento. Entendeu? Estou esperando a minha compensação. Aqui a minha, minha consulta, fi, assim, pode pagar aí que eu, que eu aceito. Mas o cara pra soltar essa, porque... O pior é que tu vai lá no negócio e vai lendo, né? Daí o pessoal vai achar que eu tô implicando. Mas tu vai ver o troço que ele fala. Tu pensa, pá, tu vai pagar esse dinheiro eu quero fazer o processo todo para... Não. Ele vai te dar consultoria para mandar o contatinho, né? No zap. Vai mandar ali o contatinho no zap. Toma. Quem que é o cara que daí tu vai ter que pagar para ele fazer o processo para ti? É mais fácil tu pegar e procurar. Tu, tu mesmo pesquisar e fazer o negócio. Querem a dica? A dica é fácil. Né? Tu tem Estônia, tu tem a Geórgia, tu tem o Uruguai. Tem certas coisas em Portugal que você pode fazer. Né? Como assim, o que você vai fazer na Estônia, na né, Georgia? Abrir simplesmente offshore. vai ter empresas ali para poder operar a capital. O que você vai fazer em Portugal? Tem também essa possibilidade de fazer residência e mais. Qual que é a vantagem do Uruguai? Basicamente, é o único país da América Latina, que faz, da América do Sul, que faz isenção de imposto corporativo. Né? É só tu pesquisar. Tem, é, é, é sério, é tipo, é só tu começar por paraíso fiscal e tu começa a encontrar ou uh, melhores leis tributárias. cara é, é um Google é um Google tem eu aqui matraqueando o dia todo Portugal tá na bosta sim eu não estou refalando para tu ir morar nesse, nesses lugares eu na verdade eu contra recomendo morar nisso diferente diferente do do, do, do, do cara que está sendo pago né ele fala, não, não, não, vai, vai lá, muito bom, muito bom, mas contrata esse advogado aqui que é meu amigo, que eu tenho talvez até um repasse, não sei se ele tem. Mas contrário, não, gasta, gasta sim, gasta 10 mil euros aqui com esse cara capaz, man. Não, vai dar tudo certo para ti se tu gastar 10 mil euros aqui, a tua vida vai mudar, o teu pai vai crescer 4 centímetros, crise, crise energética na Europa, não, não. Isso, isso é coisa do maluco do foe, não presta atenção nele, ele, o for ali, tá fazendo umas coisas nada a ver, ele fica no sofá, ele não tá na política, não escuta o for, entendeu? Então, sim, Portugal tá uma bosta, se tá, o detalhe é que tem gente que vai para lá para fazer o quê? Para pegar serviço, para abrir empresa, para trabalhar na União Europeia, né? Porque tem restrições. Tem gente que tenta fazer isso na Estônia, mas existem tentativas para todo lado. Mas o ponto geralmente é esse. Cara, a opção tu tem outra. Se tu crescer a ponto de precisar disso, né? Se tu crescer a esse ponto, eu não diria para tu pegar uma consultoria dessa forma. Pega já com quem abre o um negócio e pergunta. Se tu sentir daí na dúvida, né? Aí tu puxa uma consultoria. Para o cara fazer o quê? Te acompanhar no processo. Mas não, se o cara vai te dizer, ah, oh, faz lá em tal lugar, ó, tá aqui a bandeira, ó, tá aqui o DDI dos caras, pode procurar. Foda-se, cara. E outra, pera de tempo sair do Brasil. Né? Tinha que sair da América do Sul. Sair do Brasil não, é importante sair pra Argentina e comprar coisa barata. Mas, o que eu digo é isso, a galera fica nessa, nessa história aí de, não, vou fazer tal coisa, não sei o que, eu conheço dois caras que pegaram o serviço e basicamente dizem, cara, era tudo que eu já sabia, só que... Liberdade, teoria das bandeiras, termos bonitos, deu? É, pois é. Sério. Terceiro ponto, isso é uma... Olha terceiro que que ponto. Morreu também essa história, então, dar estou falando direto para deputado federal. Porque muita gente tem essa uhum. atitude, e eu já falei isso algumas vezes assim, mais delicado. É, o caucus falando sem ter estatal, né? Mas o bom vídeo de uma situação de crise assim é que eu posso falar isso claramente. Tem muita gente que se acha bom demais para ser vereador. Tem. Cara, não, porque pô, eu estou numa cidade de 200 mil habitantes, mas é que moção eu sou era ser deputado federal, porque eu já fiz isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tudo mais. Tá, e você está se preparando, tipo, dois anos antes, fazendo trabalho todo dia, quando... Não, não, não, eu vou só seis meses antes, três meses antes e montar minha candidatura e Tu vai perder. Uhum. Começa como vereador, aprende, aparece, entrega serviço, né? Porque, cara, se você... Político, entregar serviço. Cara bom pra caramba e tudo mais. Claramente você consegue entrar com o vereador, fazer uma banda fantástica, entregar um puta resultado do caramba, mostrar pra todo mundo e falar: Alguém aqui discorda que eu deveria ser deputado federal? Não, vamos. Ou subir estadual estado homem depois federal. Eu tem muita gente que tem essa atitude e espero que isso realmente seja sepultado lindamente. De que, ah não, eu vou, não vou pra vereador aqui não. Tipo o novo, né? Sendo sepultado igual o novo. Não, eu acho que é muito pequeno, eu prefiro esperar ir pra federal do nada. Não, isso leva a gente ao ponto 4. Tem dois pontos controversos nessa lista inteira. Esse aqui pode ser controverso. Eu achei que não, mas pode. Tem que acabar essa de não pode sair no primeiro mandato. Porque, assim, tudo que é bem combinado, funciona. Tem muita gente que entra no primeiro mandato de vereador lá, faz toda uma campanha de que eu vou cuidar da cidade e tudo mais, daí dá no segundo ano, piu, e só estadual. Enganou o eleitorado. Agora, quando você é claro, quando as pessoas, você faz uma campanha falando, eu quero ir para lá, eu quero subir, eu quero fazer a minha boa é eu tô concorrendo aqui, mas eu quero ir fazer e vai ter o supinho. Político de carreira? Vocês estão entendendo o problema? É, é isso que eu tô falando. Olha só como o pessoal pega e faz os negócios. Falhou, o novo falhou, se fudeu na seleção, né? Tô bom na jabiraca? O que, que é a resposta do, do, do, do carinha aí de laranja, né? Do que, que é o do tio da suquita aqui? Ele vai dizer o seguinte: não, vamos investir mais. Vamos investir mais. Né? são custos irrecuperáveis, vamos investir mais, vamos meter mais, vamos fazer mais, não sei o que, até diria que iria pegar fundão, mas o novo não pega fundão, né, mas vamos ir para cima, não sei o que, temos que investir, temos que fazer, é, é até, chega até a ser pior o caso, porque se, se já é uma tragédia o cara pegar e sair do mercado para virar político, né, e usar também dinheiro do estado, dinheiro que eticamente, de acordo com a ativa libertária, é dinheiro roubado, né, como se não fosse uma tragédia, o novo ainda se sustenta por meios privados. Então é pior, é o pessoal pegando dinheiro privado que deveria estar no mercado, que não deveria ir para o Estado e colocando para fins políticos. E esse merda, e esse outro merda aqui, esses dois merdas, e o outro pedaço de bosta lá com barba, né, não não porto o Peter, essa galera apoia isso. Apoia. Acha uma ótima ideia. Meu Deus do céu. Nossa, que ideia interessante, que ideia boa, nossa. A gente vai fazer uma ultra campanha política e vai dar certo. Tá? Ah, nós vamos fazer isso aí, vai dar muito certo. Daí tu fica se perguntando, o que, que esses caras têm na cabeça? Se tem na cabeça, na cabeça né? tem na cabeça um pedaço de merda, o que, que eles têm? Né?